Vai, Cris, aonde você vai marcar aí? Lá em cima? O Luke marcou no roxo? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui é. Tá? Hum. E onde é que eu marquei? Vai, Fê. Já? Nossa! Ah, acabar, Puta merda, velho. Você vi... Mano, você tinha que ver o tanto de nego que pulou, velho. Comigo, é ao que mesmo é tempo. É, eu acabo o tempo, pô. É, acabo o tempo. Pô. Tá bugado pra ti. O teu, nome, o teu nome tá aparecendo branco, não tá aparecendo azul, que nem aparecia. Ah, mano, eu não sei não, velho. Ah, velho, tem nego caindo ali na... Aqui embaixo, aqui, nas casa. Aqui ah, pariu, velho. Tem uma arminha aí? Tem uma arminha? Deixa pro pai. Vai é tu que pega tá comigo, não? Sim, baby. Peguei uma escopeta, velho. Peguei. Peguei. Não, não. Faz barulho, tá? Faz barulho. Cara, eu tô pegando ferro, tá mano. Tá bom, ficou bom pra gente sair daqui. Ficou perto o circo. Vamos descendo ali, Embaixo tem umas casas. Não, o cara caiu lá, velho. Tem um cara lá caiu na lá casa. Casas? Caiu lá naquela casa, Sim. lá Sim. atrás. Vai, né? Tu escuta meus passos bem alto, não? Sim. Um scoop teu bem alto também, engraçado, né, cara? Não quero ir pra lá, pra a aqui mesmo. Não, desce aí, vai tirar muito vou vida. pular! Não, fez, vai tirar muita vida. Não tira, cara, é... Não, pode confiar, vem, vem, vem, Eu vou descer. E eu morrer, tu, então vai. tu vai saber. Aí, pô, ó, nem tirou nada. É sério, vem. Ah, tu é medroso, hein? Agora aqui só tira só um pouquinho, só. <risos> aqui, Cris, Uma ó. ó. Aqui, Porque, ó vem cor... Tá, não, vem correndo. Não vem correndo em pé, tá vindo abaixadinho. Que susto, filho da mãe. Está tá muito alto, Cris. Quem vai ouvir nós? Aqui, gay, Mas ó, ó, aqui, aqui, fuma... ó. Deve ver a fumacinha do pé, pô. Ó, pula aqui, ó, pula aqui, ó. Só vem, só vem. Ó, deslizando, hum, aí gosta, hein. Olha, tem uma, alguma coisa ali naquela casinha. Não, Fê, não, ela tem gente no MW, Fê. Tem gente no MW, lá naquela é casa. Eu vi na janela. Mano, você percebeu que a gente tá com é o mesmo esco... personagem? Mas eu não tenho arma, cara, eu tô de ah? escopeta. Tô de arma ruim. Tá, então dropa essa escopeta e pega esse rifle aqui, ó. Peraí. Eu gosto da escopeta, peraí. Dropa ela. Ah! Você só Tem, tinha esse? Quanto bala, tu? 30. Ó, agora é assim que eu, assim que eu preciso jogar, mano. Eu vou esperar mais ou menos. Ah, tô, de... tô, tô. tô balas de escopeta. Pra... jogar todas as balas de escopeta que eu tenho. Ó, pega aqui. Pega aqui, cara. Eu não te... Vim largar aqui, ó. Larguei a de hit ali pra ti Agora vai fechar, vamos indo avançando e vamos se escondendo no, no moito. Ó, tem uma casa ali na frente, ó. E tá cheio de item lá da esquerda. Então não deve ter ninguém. Agora vamos lá. Ó, tem baú em cima, Cris. Tem não. Tem sim. Tem. Não, tem não. Vamos nessa casa aí? Tem aqui, tem, tem baú aqui. Sobe lá que eu tô com duas armas já, aqui. bom. Ou assim, né? Quebra um galho. Viu alguma coisa legal? Peguei um coletezinho, quer? Eu tenho um também, pode pegar. Acabei de achar aqui embaixo. Peguei um riflezinho e uma outra 12, quer essa outra 12? Não, não, eu tô com uma pistola e uma semi. Ah, tá, bora. Vai de dar um peito. Sai no alto. Vou ali, de. Enzo, Sim. que nojo! Ele tá bugando pra tá? caralho. Até se pode pedir né? Tá bugando pra caralho. Tá perto. É, calma aí. Vamos mais devagar. Vamos na companhia da. Ué? Pra mim você tava ali na, na direita, cara. Pra mim você tava ali na S, ali do lado assim, ó. Agora você tá aqui é do meu lado. Bugado. É porque eu tô bugado. <risos> ó, pegaram os caras lá, cê. Cara. Ó. Tô indo e voltando. Cara. Hum. hum. Vai correndo pela esquerda. Vai correndo pra longe deles. Estão longe pra caramba, onde eles.. É, então é, mas vamos, vamos deixar ele de ver nós. Agora já vão correndo em direção ao Chico. Eu acho que eles tentaram atualizar o driver do é, o software do jogo. Dá uma melhoradinha no gráfico dele. Ó, passou o nego por aqui, ó. Tem. tem... Ó. Não, sei. Vixe a Arthur lá na frente? Tem cara lá na frente. Lá no E. Ok, a gente já tá dentro. Deve ter sido aqui que os caras morreram. Fica aqui, Fê. Viste aqui, Fê. Olá, tudo bem? Olá. Olá, amigo. nas vagas? nas dunas. nas vagas. Ok. Posso jogar com vocês? Sim, sí, um momento. Ok. Cris, onde estás? É brasileiro. Não. É brasileiro. Não, no. Argentino. Vem feio. É brasileiro. É americano. Oh, não. Estou Ah, Argentino. Estou americano. americano. Cristiano é de... br. Cristiano é Brasil muito amigo, ok. Ok, Fê, Vai em pé e mete o pé que senão a gente não vai chegar lá. Tá bom, vamos pra. <risos> vamos atravessar aqui, Cris. <risos> <risos> Pera aí, ó, tem duas vagas aqui, mas tá acabando aqui. Ok. Ih, caramba, coloquei o controle na mesa, foi sem querer. Ah, sei, viado. Acho que era carro. É o um cara, sou eu. Cris, eu acho que eu vi S, velho. Eu não. Que tenha, né? A gente tá aqui perto dessas fábricas Ó lá, tá, tem, é, tem esse. Tá barulho né? na direita Não é essa, é o que eu vi Nós estamos com as armas em a boca, né? Olha, nem tanto, Ei, velho é Ó, já veio o Nego pra cá já, tá vendo? Olha a rampinha Aí, ó já. Vem, vamos ver comigo aqui Não não, eu tô indo pelo outro lado Mano, eles devem ter visto a gente Cuidado pra eles não... pegar de surpresa aqui pela direitinha Ó, os caras que ficaram na... É... vamos ficar longe dessa casa de madeira aí Vem por aqui viado Sou o Sobe Vou achar uma moita, sei o que tu acha? Eu pensei que tu tava parado. Vim vem, vem cá, dá pra vir aqui nessa moita aqui comigo. Tô indo. Tô aqui. Amiguinho. Tamo tá, mano, a árvore tá me bugando aqui. É só ficar... A porra dessa boneca ainda é roiva. Porque ela não veio com o cabelo verde, né? O? Partindo no white, mano. Batalha na... de colete tá ainda. Uhum. <risos> Cris, Cris, aqui atrás, aqui atrás. Atrás de mim, sozinho. pera, pera, pera. Sozinho, sozinho. Vai, vai, vai. Tô olhando tá atrás. Pra mim. Perdoou, perdoou. Tô olhando as costas. Vai. Aqui, Cris, tem outro, tem outro Peguei, peguei, é nosso Vamos lá, vamos lá, tem item Porra, viado Nossa, obrigado Nossa, muito obrigado, senhor Tem, Cris, tem, tem arma nova No jogo, velho Pô, oh, deixa a bala, mano Tô tentando pegar bala não, eu tenho bastante bala, droga, ativo, só vamos pegar para nós sair daqui. Nossa, olha essa arma, mano Seu. Cara, ele deve ter pack, velho. Na moral. Eu nunca vi essa oh, Será que eles jogaram essa arma aqui? Para que o dano dela seja bom. Fê, vamos, vamos, vamos, que nós estamos ficando meio longe. Ou quer vir assim, ou quer vir em elementos de três. Como assim? Acompanhando a neve. Não, não, vai, para, vamos parar de correr, vamos parar de correr. Vamos escondidinho. Airdrop caindo, ó. Vai cair lá no círculo. Com certeza os caras devem estar indo seco. Mano, sorte que eu fui olhando as costas, velho você tava não, matando vamos, o cara Ó, tem três ino Tem é, três ino NE75, três mano Tá, então vem cá Vem pela direitinha que eu não tenho ninguém por aqui Vem cá comigo, vem cá comigo O airdrop vem, tá ali em cima eles vão, eles vão tentar pegar aqui, certeza Vai ver a gente Airdrop tá aqui na E Tá, vem, vem, vem Vai passar ponte? Não, não. Você tá por pela esquerda. Isso é direita, né? Acabaste, amigo? Não. Não acabou, Acabou. Não acabou, assim Ok. Pode ajudar-me. Ok. Falta 14. acabando já. Viu, Não estão trocando, estão trocando balas. Nossa, estão acertando em. Ah, tá. Quase acertaram em mim, Cris. Tem dois ali atrás. Olha, da olha, da olha, eu vi, eu vi. Bora. Tor atordoei. Vaza, vaza, Vem, vem, vem pra cá. Tordoei outro, atordoei outro. Tem dois caídos. Tô indo. Matei um. Boa, caramba. O moleque joga demais. Ele joga muito. Construção, construção. Tá vindo, tá vindo. Já era, já era. Sim. Vai vim pelas costas. Costas, costas. Costa, prisão, prisão. Constrói. Construção. Fala comigo, Cris. Tá me irritando. Pode ser. Olha lá, ó. Vem cá, vem cá. Puta que eu é pariu, velho. susto. Ô oh, caralho! Tem negócio na minha direita. Peguei, peguei, peguei. Boa, moleque! <risos> Olha aquela arma ali. Vai, feio, vai, durado. vai. Vai, vai, vai, eu te cubro. Vai, vai, vai, se cura. Não, tô, tô com a vida boa. Tu que tá com a vida fodida. Onde tá esses caras, velho? Tem seis ainda. Com certeza eles estão em prisão, Cris. Cris. que? Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Você tá? Tô indo. Tá fora do círculo, cara. A gente ainda tá dentro. Vai fechar nós aqui, hein? Vem aqui comigo, ó. Vamos tentar se esconder deles. Eu tô tentando olhar aqui por tem aqui, duas ó. Nois. Aqui tem duas moitas. Vem cá comigo. Vem, vem abaixadinho. Aqui, ó. Tô aqui na. Vem abaixadinho vem vem aqui, ó, Cris. Ó, vou ficar fica... aqui. Tá, fica aí. Deixa Não é viado. Só tem, um... só tem cinco carinhas. Tô com uma arma boa pra caralho. Também tô com uma que dá muito dano, velho. E uma que tem até silenciador, velho. Pô, deu um tiro no cara, ela deu 80 de dano. Com certeza tem... Ó em lá, quatro, prisão, um prisão. Tá prisão. Dois. Dois que é o prisão vindo pra cá. Puta merda. Três. Três. Caiu prisão. Tá, vem cá. Vamos subir no morro aqui comigo. Vem cá. Ah, tá aqui atrás tem um, Fred. Tá aqui em cima desse morro. Vou voltar. Vou voltar pra ele não me ver. Ele não ia voltar, lixo? Ele me viu. Vem, vem, vem. Vem, vamos, vamos franquear aqui pela direita. Ai, cai. Cai, cai. Ele me viu. Fica aí, fica aí, fica aí que ele vai, vai querer ele... te pegar. Fica paradinho, fica parado, fica parado, fica parado. Atrás, atrás! Ai. A puta Puxa ele veio abaixado, Deus. cara. Cara, faltava um... bem pouco pra te levantar, mano. Foi pô, eu vi. Valeu.